Fala, galerinha do YouTube, eu sou o professor Vitor Mardoc e tô aqui no canal Bioexplica para te dar uma super dica de física. Todo esse super vídeo gravado aqui na Produtora Reis. Então te liga só, hoje eu vou falar sobre Câmara Escura de Orifício. Não esquece, dá like, compartilha aqui no canal Bioexplica e lá no Instagram, arroba Vitor Mardoc. Olha lá. Não te esquece que a câmara escura de orifício, ela acontece graças ao princípio da propagação retilínea da luz. Então ela só acontece porque a luz consegue se propagar em linha reta em ambientes homogêneos. Não esquece também que é esse mesmo princípio que explica os eclipses, as fases da lua, a formação de sombra e de penumbra, tudo bem? Olha lá, eu vou botar aqui um objeto, tá? aqui eu desenhei uma vela, e vou dizer que esse objeto tem uma altura HO, então bora lá, o raio de luz ele sai do meu objeto, entra na minha câmera e projeta uma imagem. Sai do meu objeto, entra na câmera e projeta uma imagem. Percebe? Essa imagem ela é formada pelos raios de luz. Quando uma imagem ela é formada pelos raios de luz, nós vemos que essa imagem ela é real. E toda imagem que é real vai estar justamente como essa aqui, invertida, tudo bem? Aí te liga só. Como a luz ela se propaga em linha reta, nós temos aqui a formação visualmente de dois triângulos. Eu tenho esse triângulo maior, que eu estou marcando de vermelho, e eu tenho esse triângulo menorzinho, que eu estou marcando de roxo, de lilás. Olha o que eu vou fazer. Eu sei que essa distância daqui para cá é P. A distância daqui para cá, P'. Esse P' é a profundidade da minha câmara. A altura do meu objeto eu chamei de HO. A altura da minha imagem eu chamei de HI. Então o que, é que eu vou fazer agora? Uma semelhança de triângulo vai ficar que HI está para HO, HI está para HO, assim como pelinha está para P, pelinha está para P. Eu espero que você tenha curtido essa dica e eu tenho muito mais física para ti lá na plataforma Bioexplica. Estou te esperando.